Então tá, pessoal, a gente vai agora fazer um breve resumo sobre tudo que você vai encontrar nesse curso. Primeiro a gente vai descobrir se você precisa realmente de uma impressora. Porque, né, uh, se você está querendo começar a fazer livros e zines, possivelmente você está querendo comprar uma impressora. Mas nem sempre isso é um artigo de primeira necessidade. Vamos conhecer também os tipos de mídias e seus formatos. O que, que são os tipos de mídias? São quais os papéis que a gente consegue imprimir, porque existe uma variedade de, de mídias, né? ou seja, de, de papel, vegetal, acetato, várias coisas que a gente pode imprimir, a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Compreender por que é importante você conhecer o seu volume mensal de impressões. É, cada iniciativa editorial... Uh, artesanal precisa ter em mente uh, qual o volume mensal que você uh, pretende imprimir e o que, que você dá conta de montar para você poder escolher a impressora. Esse é um aspecto bem importante assim e eu vou falar bastante sobre ele. Apontar os aspectos sobre a necessidade de manutenção dos equipamentos. Bom, a impressora é um equipamento com muitos componentes mecânicos e que é controlada por dispositivos eletrônicos. E todos eles podem dar problema. A gente vai falar sobre esses problemas. E desbravar os principais insumos do ciclo de manutenção. O que é o ciclo de manutenção? Cada impressora uh, tem um volume em que ela. Um volume, uma quantidade de impressões que ela precisa fazer uma manutenção. Então você precisa parar a impressora. É, para lubrificar, para fazer limpeza de cabeçotes, para trocar algumas peças, para que ela tenha uma vida útil maior. Né? Então a gente vai falar sobre isso. Distinguir os tipos de tintas mais usados, porque existem vários tipos de tintas. Tinta corante, tinta pigmentada, tinta sublimática, tinta isso, tinta aquilo. Então a gente vai dar uma olhada nessas tintas aí e... Quais a, a gente utiliza mesmo assim, para fazer livros e zines. Vamos falar da tinta do duplicador digital também. Eu olhei para ele que está ali. <risos> Calcular os custos de impressão, manutenção e substituição de impressoras. Por que, que eu coloquei substituição? Porque se você está pensando em comprar uma impressora, você já tem que estar tá pensando na próxima impressora. Comparar as vantagens e as desvantagens entre modelos laser que são assim, os mais comuns, os mais desejados, os jatos de tinta ou tanque de tinta, quais são os benefícios, quais são as desvantagens, e vou falar também do duplicador digital, porque eu, eu sou apaixonado por ele. <risos> e por fim, uh, mas não menos importante, talvez é o mais importante, né, é qual o equipamento mais apropriado para o seu uso. Que, que equipamento é que você vai usar? É, eu vou te ajudar a tomar as decisões. Eu não vou decidir por você. Hum, eu vou falar sobre as coisas que eu acho de cada equipamento. É, baseado na minha experiência. E você vai é, conferir então, se é, se aplica para você. Ou se não se aplica para você. E não está aqui, né? Mas eu vou dar um bônus também, que é apresentar os equipamentos que a gente tem aqui na, na editora, né na Sarita Livros e na Monstros Mares. Vou falar um pouquinho assim, sobre as impressoras, mostrar algumas em detalhes. E é isso. Muito obrigado por comprar o curso, por estar me apoiando. Eu estou postando conteúdos semanais aqui né até fechar o curso. Hoje eu vou gravar duas aulas, enfim. E é isso. Muito obrigado, viu? De verdade mesmo.